São Jorge, São Jorge. Amém E aí, Neguinho, né? Clavista, marcando presença, aí Neguinho, segura a pressão, que legal aí, irmão? Procura o um cigano aí, meu irmão Pro óculos como boneco Beleza, beleza. O balanço mostra. Novo swing. Som aqui da piguruta.